E aí, pessoal, tudo bem? Imagine que temos uma nuvem enorme de átomos de hidrogênio flutuando no espaço. E quando eu estou falando de nuvens enormes, eu estou falando de enormes em distância e massa. Então, se a gente fosse combinar esses átomos de hidrogênio aqui, isso se tornaria uma coisa maciça e teríamos uma nuvem enorme. E nós sabemos que a gravidade faz com que esses átomos aqui de hidrogênio, se atraem. Você provavelmente não pensa sobre a gravidade de átomos, né? mas elas lentamente afetam esses átomos. E aí, conforme eles vão se aproximando, eles se condensam, ou seja, eles se movem lentamente no sentido da massa de todos os outros átomos. E o que acontece com isso é que essas nuvens elas se tornam cada vez mais densas. E aí, os átomos de hidrogênio eles começam a colidir uns com os outros, se esfregando e interagindo entre si. E lembre-se, há uma massa enorme de átomos de hidrogênio e, por isso, a temperatura está subindo. E aí, eles vão continuar a serem condensados. E aí, eles se condensam e se condensam, até que algo bem interessante acontece. Então, vamos imaginar que eles estejam bem densos aqui no centro, ou seja, há um monte de átomos de hidrogênio por toda essa parte aqui, e, com isso, eles estão muito condensados. E, claro, eu nunca vou conseguir desenhar uma quantidade real de átomos aqui, né? É só para te dar uma ideia. E aí, nós temos uma quantidade enorme de pressão de fora para dentro, por causa da gravidade. Para você ter uma ideia, a temperatura aqui está se aproximando dos 10 milhões de graus Kelvin. E nessa parte aqui acontece uma coisa bastante interessante. Mas antes disso, eu quero recordar como um átomo de hidrogênio se parece? Na verdade, eu só vou focar no núcleo do hidrogênio, né? Então, o núcleo do hidrogênio, que é um próton, bem aqui, e claro, se você quiser pensar no hidrogênio, ele também tem um elétron circulando ao seu redor. E eu vou desenhar outro átomo de hidrogênio aqui. E, claro, esta distância aqui não está em escala, até porque este núcleo aqui ele é bem menor do que isso, mas é só para te dar uma ideia. Né? E, claro, um elétron também é bastante pequeno. Né? E o que nós sabemos das forças de Coulomb, das forças eletromagnéticas, é que esses dois átomos aqui carregados positivamente eles não vão querer se atrair, eles não vão querer chegar nem perto um do outro. E nós sabemos que, conforme eles vão se aproximando um do outro, de alguma forma, eles estão sobre grandes temperaturas e grandes pressões. Então, quando você vai colocando estes dois hidrogênios aqui próximos, de repente, uma força grande vai tomar conta, e é bem mais forte que as forças de Coulomb. E aí, esses hidrogênios aqui, seus núcleos, na verdade, irão se fundir. Então, é isso que acontece de verdade, uma vez que está quente e denso o suficiente. Ou seja, nós temos temperatura e pressão suficientes para separar as forças de Coulomb. E, com isso, nós podemos aproximar os dois prótons uns dos outros. Isso acontece para a fusão ocorrer. Fusão, eu vou colocar aqui ignição. Né? E eu quero ser bem cuidadoso aqui, porque esta ignição não é a combustão da forma tradicional que estamos acostumados, ou seja, não é aquela que você está queimando uma molécula de carbono na presença de oxigênio. Ou seja, não é combustão, é ignição. E a razão pela qual é chamada de ignição é que quando dois desses prótons ou dois desses núcleos se fundem, o núcleo resultante tem uma massa um pouco menor. Então, no primeiro estágio, você tem esses dois prótons aqui se aproximando, sob muita pressão. Obviamente, isso não vai acontecer apenas com a força de Coulomb. A pressão suficiente e, então, a forte interação os mantém juntos. Um desses dois caras aqui se degrada em um nêutron, e a massa resultante do próton, combinada com este nêutron, é menor do que a massa de cada um próton original. E esse pouquinho de massa resulta em um monte de energia, mais energia. E essa energia é o motivo por que chamamos de ignição. O que essa energia faz é que ela provê um pouco de pressão para fora. Dessa forma, essa coisa que não fica desabando, uma vez que temos pressão suficiente. Ou seja, a fusão ocorre. E aí, essa energia traz pressão para fora para equilibrar o que agora é uma estrela. Então, nós temos, na verdade, ignição no centro. Nós ainda temos todas as outras moléculas tentando entrar. E isso gera pressão para essa fusão-ignição. Agora, no que o hidrogênio está sendo fundido? Bem, o primeiro passo da reação, e claro, aqui eu estou fazendo o tipo mais simples de fusão que acontece nas estrelas, então, o hidrogênio se funde em deutério, o que é outra forma de chamar hidrogênio pesado. Isso aqui ainda é um hidrogênio, porque nós temos um próton e um neutro. Ainda não é hélio, ou seja, ele não tem dois prótons. Mas aí o deutério continua se fundindo e, eventualmente, nós terminamos com hélio. Se você consultar a tabela periódica, você sabe que o hidrogênio no seu estado atômico tem um número atômico 1 e também tem uma massa de 1, mas ele está em processo de fusão. E aí, ele vai para hidrogênio 2, que é o deutério, que é um nêutron, um próton, e são dois núcleos, e que, eventualmente, se funde em hélio. Eu não vou explicar esta reação, mas, por definição, o hélio tem dois prótons e dois nêutrons. E, claro, nós estamos falando especificamente do hélio 4. E aí, esse isótopo de hélio ele tem massa atômica de 4. E esse é um processo que vai liberar muita energia. Isso porque a massa atômica do hélio que é produzida é um pouco menor do que 4 vezes a massa atômica de cada um dos hidrogênios componentes. Então, toda a sua energia de fusão, sob uma pressão super alta e uma temperatura super alta, impede que a estrela desabe. E, uma vez que a estrela está nesse estágio, ou seja, está fundindo hidrogênio no seu núcleo com pressões e temperaturas para formar um hélio, está agora na sua sequência principal. Então, essa aqui é a sequência principal. E é, na verdade, onde o Sol está exatamente agora. E o que acontece se não existir massa o suficiente para atingir este nível? O que eu posso dizer é que existem coisas que não alcançam o limite necessário para se fundir completamente em hélio. Ou seja, há coisas que não se fundem nesse nível e, portanto, não geram calor. Ou objetos menores que alcançam essa imensa temperatura e pressão, mas a fusão não está acontecendo de verdade dentro do núcleo. Algo como Júpiter, por exemplo. Ou seja, você precisa alcançar o limite da massa com a pressão e temperatura tão grandes por causa da massa pesada que você começa com a fusão. Agora, quanto mais perto você está dessa fronteira, mais lentamente a fusão ocorrerá. Mas se você é supermassivo, a fusão vai ocorrer muito rápido. Mas essa é só uma ideia de por que as estrelas se formam e por que elas não desabam sobre si mesmas. E por que existem estes tipos de reações de fusão acontecendo no universo? E no próximo vídeo nós vamos falar o que acontece quando o combustível no núcleo começa a acabar. Mas é isso aí, pessoal, até a próxima aula.